Hoje a gente traz uma decisão da Justiça do Trabalho de Mato Grosso importante para empresas e trabalhadoras que estão amamentando. A primeira turma do tribunal julgou uma ação movida pelo frigorífico JBS. Os desembargadores decidiram que a empresa não tem obrigação de construir um local específico de amamentação para as mulheres com filhos até 2 anos de idade. Ocorre que quando o empregador adere ao empresa cidadã, não precisa oferecer um local específico. Isso porque a empresa já oferece seis meses de licença maternidade. A decisão da turma modificou uma outra decisão de primeiro grau, que condenava a empresa. No entanto, foi mantida a proibição de utilizar o período de férias das empregadas gestantes para compor os 180 dias previstos no empresa cidadã. Como a empresa vinha complementando a licença com as férias das empregadas, o que é ilegal, foi condenada a pagar R$ 500 mil reais de indenização por dano moral coletivo.